Sou professor há 20 anos, sou Miguel Vieira Batista, dou aulas em design de produto uh, no mestrado, dou aulas em design industrial e em design de ambientes, de, do curso das, das duas licenciaturas. E, e o meu percurso tem sido um bocadinho isso, tem sido um percurso que tem, que, que varre o design industrial e o design de espaços, de ambientes. Uh, é um bocadinho o um reflexo até daquilo que está exposto uh, aqui na exposição, que apesar de serem objetos, ser produto, uh, eu gostei uh, e, e quis criar uma mise en scène com estes vários objetos. Portanto, não é só uh, a exposição de objetos, mas é a ocupação do espaço. Uh, e o, o espaço expositivo, para mim, é um espaço muito interessante de trabalhar. Tenho, tenho realizado vários projetos que, que, que abordam essa questão, a questão do, do, do design do espaço, como um espaço expositivo, mas um espaço também pedagógico, um espaço onde se ensina o design também. E, e pronto. E mais em concreto, em relação a, a, aos objetos que, que estão aqui na exposição, eles pertencem a uma coleção que se chama O Pássaro e o Elefante, Uh, e, que, e que parte de, um, de uma pesquisa, de um trabalho que eu já tenho vindo a desenvolver há mais tempo e que encontra uh, num objeto uh, a vivência dele próprio uh, pelo, por uma outra escala. Ou seja, todos os objetos que, que estão aqui na exposição têm essa questão da escala e da... De, e da presença dele mesmo numa outra, numa outra escala, portanto, como por exemplo a mesa, com a mesa pequena em cima, que de alguma maneira remete para a maquete, que tem que ver também com, com, com o processo de trabalho, com, com, com o facto de muitas vezes os, os objetos aparecerem no ateliê, eh, aos nossos olhos aparecerem primeiro a uma escala pequena, reduzida, e só depois mais tarde é que são produzidos a uma escala maior, a escala real, e, e, este, e este, esta coleção partiu disso, partiu dessa, dessa relação de escalas com o mesmo objeto, apesar de serem dois, e portanto a relação entre essas duas escalas no mesmo objeto.